Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Lucas Verne eu sou um super fã de Survivor. Sou praticamente um enciclopédia do programa. Eu sou fã de Survivor desde a primeira vez que assisti, aproximadamente há uns 9 anos atrás. Depois disso começou a loucura. Survivor é uma religião pra mim. Eu já fiz até algumas loucuras em relação a Survivor. A principal delas é ter juntado dinheiro e ter ido para os Estados Unidos com esses participantes duas vezes. Em relação ao Survivor VD, eu sempre tive muita resistência e não queria jogar. Mas depois que eu joguei, virei fã da franquia e recomendo pra todo mundo. Uh, mas o que é ser fã pra você? Boa sorte nessa nova temporada.